E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É, a semana começa com instabilidade, muita chuva. E a primeira semana da primavera será assim. Com chuva a qualquer momento do dia, principalmente sobre a faixa leste. Todo o estado de São Paulo com risco de tempestades nesta segunda-feira, por causa de áreas de umidade que descem da Amazônia em direção a São Paulo e também de uma nova frente fria que está entre o Paraná e o nosso estado. Situação de instabilidade, portanto, chuva forte a qualquer momento e a semana toda de instabilidade, principalmente no litoral. Guarda-chuva. Temperatura não cai muito não, mas a umidade incomoda principalmente durante a noite. Um abraço a todos! O